Vamos ver no meu esconderijo, não tem máquina de café, tá normal. Os caras já estão atirando, já, no cantinho dessas portas aqui, ó Tem que ter um vagabundo aqui no cantinho Que isso, Esse cantinho Os cantinhos da porta não tem nada Cara, é muito difícil achar essas portas Os computadores tá normal Essas máquinas aqui também, tá está normal Caralho, a caixa não se mexe não é nada Graças a cadeira, mano. Aquela claro hora o cara ganhou sendo cadeira Nossa. Os cantinhos das portas Faltando uma cadeira aqui, não tá não? não, não, não, não. Brancado aqui, Zé. O cara tirando a porta trancada, mano. Tá maluco. Nossa, cara fica nos cantinhos na porta que não tem ninguém. Deixa eu ver aqui. Não é ninguém. Tirando na lata, quase morro ali. Porra, meu irmão. O tempo vai acabar o tempo vai acabar só sobe lá no último andar, eu não achei ainda uma escada que vai para cima Cara, não vou matar ninguém mesmo. Tristeza, cara putaça quebrando o vidro. 20 segundos. Cadê a cozinha? Vou tacar uma bomba lá na cozinha Ah, tomando no cu não acha ninguém não Fica aqui assim, ó <risos> Oi, onde o safado esconde? Eu trabalhar ele isso assim Cá é só me lá em cima da do vaso <risos> Como vai Tá aqui em cima no vaso azarento Opa. O cara tem um bicho seguindo ele. Morri. Oh, Ai. Ah. Toma, com carregar mais é não.